Corredor, principalmente o iniciante, ele tem que sentir dor na canela, tem que sentir dor no joelho, que são duas dores, problemas clássicos aí, né, do, dos iniciantes principalmente na corrida. Cara, ter não tem não, não tem porquê você sentir essa dor, né, sentir esse desconforto. Mas você pode sentir um desconforto no ajuste do seu movimento, tudo mais, e até mais, até mesmo você pode acabar sentindo o joelho ou até provavelmente a canela. Porque você pode não estar preparado para já iniciar a sua corrida, ou então o volume que você vai fazer já na sua primeira corrida, entende? Então você pode gerar um, uma sobrecarga no seu organismo no qual ele não está adaptado e assim você vai gerar uma dor. Agora, que tipo de dor? Aquela dor lesiva, por assim dizer, né? Aquela que te impede de correr? Eu acho que não, não há por isso. Sentir um desconforto, sentir um músculo trabalhando, Porque ah, a gente fala da canela, que não vai sentir dor na canela Cara, você trabalha o seu tibial anterior, que é um músculo que tá anterior ali na canela tibial anterior, <risos> ele tá é um músculo, na canela. aquele músculo bem fininho na frente da, Isso, da perna, né? Isso, que normalmente o pessoal sente a dor da canelite também né? Só que é na musculatura, você trabalha ele durante a corrida E se você é um cara totalmente sedentário, que não trabalha muito essa musculatura Você pode gerar um estresse um nele, que vai gerar esse desconforto pós-corrida, pós-treino como também o joelho, se você não tiver uma boa, uma boa, um bom fortalecimento, desde o quadril até a, seu, a sua coxa, por assim dizer Fortalecimento né? muscular, né? É para esclarecer quem não conhece nossos vídeos, que o joelho não se fortalece né? Isso, perfeito, <risos> perfeito O fortalecimento muscular, né? Para manter estável o seu joelho, você pode gerar um desconforto Pode, até você ajustar isso Mas para você levar vida com dor na corrida, não mesmo, cara. Não, mesmo. não tem por que isso tem pra que viver correndo em sentido dois? Isso é uma parada muito louca, você querer ser masoquista. Né? A gente vê que é, é comum, né? E é, O Corrida Perfeita existe aí pra trabalhar contra isso. É que as pessoas realmente se, são apresentadas ao mundo da corrida e vão lá correr, né? Então fica a nossa dica mais uma vez de conhecer nosso material, nossos vídeos no YouTube.